Olá, guerreiros. Sejam bem-vindos a uma mentoria exclusiva aqui do nosso treinamento. Hoje nós falaremos qual é o método para você ganhar dinheiro na bolsa. O que, que acontece? Primeira coisa que você tem que fazer: você viu nos primeiros episódios eu investindo em uma corretora, entende? A corretora de sua preferência tem corretora totalmente grátis, tem corretora que paga a taxa de corretagem, entendeu? Vai. De você, entende? Qual você é, se adapta melhor? Entendeu? Tem várias no mercado: tem a Clear tem a Easy Invest, tem a RICO, tem a XP. A melhor delas, na minha opinião, é a XP. Só que a XP é muito cara. Entende? Vou falar qual corretor eu invisto aqui para vocês, que é do treinamento. É o seguinte: eu invisto na clear na Easy, fundos imobiliários. Eu vou na RICO também. Entende? E tem um pouco do meu capital nos Estados Unidos. Na Avenue. Entende? Corretora lá também tem taxa de corretagem zero. Para você investir. O que, que eu fiz para me ganhar dinheiro na bolsa? Primeira coisa que eu faço. Não faço day trade. Day trade é, é, é suicídio para você. Faça swing trade. O que, que é o um swing trade? Você vai e compra as ações. Você me pergunta. Crane como eu vou ganhar dinheiro comprando ações é o seguinte você tem que ser esperto você não vai ganhar dinheiro comprando cinco ações porque o retorno vai ser bem pouco O que acontece você tem que comprar lotes lotes de que lotes de 100, 100 ações lotes de mil ações ou até mesmo se você tiver muito dinheiro lotes de 10 mil ações porque quando a cotação da ação subir um real a mais dois reais você vai multiplicar isso cara entendeu então você tem que entender isso aí você vai lá e tira o lucro seu no mês entende o que que acontece também dá para você fazer escute com atenção agora preste bem atenção é para você fazer isso subiu cotação você vai lá compra o lote e vende é, um pouco mais caro para você ganhar o lucro é simplesmente que que acontece agora você tem que ter uma mente boa para você aguentar as cotações abaixo como tem cotação para cima quando a ação subir vai ter cotação para baixo vai ter uma uma hora que vai acontecer o quê? a sua ação e e despenca o preço é que acontece você não vende a mente agora blinda sua mente sai do do broker sai da do, do site da corretora e não vende senão você não aguenta Entendeu? Eu já tive vezes que eu já tava com mais de 10 mil. O capital foi lá para 5. Entende? Tinha direto. Então, vocês têm que entender isso. Isso é uma coisa. a mente para você não vender. Isso é um dos métodos que você fazer aqui. Entende? Você vai compra hoje. Durante a semana, no swing trade. Você vai lá e vende depois, quando a cotação subir. Entendeu? Day trade não. Day trade você paga uma taxa. Se ficar fazendo Great trade, você vai pagar uma taxa. Isso vai dar dinheiro para corretora. Então você tem que ser esperto. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Entende? Então, é bem simples, cara. É bem simples essa parte. Isso foi uma, um, uma mentoria aqui rápida para você entender. Entende? E de acordo que vai passando, eu vou adiantando mais aulas para vocês. Ok? E é o seguinte, outro método é o buy and hold. Buy and hold, o que, que é, Crane? O que você me pergunta agora? Eu vou falar com você agora, Gui. O buy and hold é o quê? Você vai aportando o seu dinheiro todo mês, entendeu? Você tira uma parte do seu dinheiro para você... É, você faz as suas coisas, que é o quê? É comida, é, o seu lazer, entendeu? E separa uma parte do seu dinheiro para investir. O que acontece? Quando daqui 5 anos, 10 anos, você tem um capital enorme. Dependendo quanto você aporta, se for mais de 500 reais, mais mil reais, você vai ficar bem de vida rápido, cara. Bem de vida rápido. Esse é o método buy and hold. Por causa de que tem ações na, na, na, na bolsa que é o método buy and hold. Que é o que? Ações de longo prazo. Longo prazo mesmo. Não sei se você escutou. Longo prazo é o que? Cinco anos, 10 anos, entendeu? 15 anos. Pra você segurar ali... E quando você chegar na sua aposentadoria quando você chegar e precisar de comprar alguma coisa cara você tá com as suas ações na bolsa entendeu que que é ação para longo prazo você me pergunta ações de quê? vamos dizer um Bradesco é banco você sabe que não vai quebrar entendeu dando então, exemplo primeiro banco que veio Banco do Brasil cara vai você ver tanto tempo que tá aqui no Brasil é o próprio Banco do Brasil. Você acha que esse banco quebra? Não quebra. Então, se você investir, dando exemplo aqui agora, você vai ter um capital enorme. Só investir no Banco do Brasil, só investindo no Banco do Brasil, dando exemplo. Não é recomendação, mas você sabe. Isso aí vai de você. Vou dar outro exemplo aqui. Que eu invisto, estou falando agora, eu, por exemplo, Itaúsa Receber dividendos. Fundos imobiliários, você sabe qual que é o melhor ali você pode ver tem vários vídeos no YouTube de vários é, canais grandes falando sobre fundos imobiliários que eles investem entendeu em vários é só você dar uma pesquisada tem também você analisar você próprio e lá e analisar Qual que é melhor para você e cabe no seu bolso certo bolsa tem vários vários métodos aí para você ganhar sua grana segundo segunda coisa outra ação que eu invisto você tem que diversificar os setores que que é de diversificar os setores você pergunta aqui agora é o seguinte tem empresa de banco se investiu num banco tem empresa de uma cirúrgica metal um desenho Gerdau é a maior empresa que produz o aço cara entendeu você acha que vai quebrar Você acha eu na minha concepção não vai outra empresa minério cara vale Dando exemplo. Sua carteira... O tanto de empresa que você tem... Você escolhe, cara. Você vai escolher o tanto de empresa que você tem na carteira. Eu diversifico minha carteira assim Eu pego cada setor... Entendeu? E coloco um pouco no meu dinheiro. Entende? E eu vou te falar mais uma coisa. Eu não invisto em setor de varejo. As pessoas conseguem viver sem comprar um celular. Entendeu? Não é toda hora que ficam comprando celular. As pessoas... Conseguem viver sem eletrodoméstico. É toda hora que você vai ficar comprando. Só faça as coisas. Então, o setor de varejo, para mim, não é uma boa opção. Setores que eu invisto aqui. Já falei com vocês. É o quê? Setor de banco. Eu tenho na minha carteira. Setor de siderúrgica. Setor de mineração, que é a Vale. Entendeu? Setor médico. Tem a, a Hypera. Que faz os, os remédios... O que acontece? Você faz o remédio do hino, essas coisas. É, remédio pra dor de cabeça. Entende? Então, cada setor aí, você escolhe. Os melhores são esses aí que eu te falei, cara. Na minha concepção, na recomendação, é o quê? São esses setores. Aí basta você escolher. Entende? Então, você tem que ver bem o que você quer fazer na sua... Na sua na sua trajetória da sua liberdade financeira entende para você ter um, uma coisa a mais na sua vida entendeu quando você chegar lá na frente você tem o dinheiro sobrando para você usar quando você quiser que é o buy and hold você coloca essas ações caras e são as melhores da bolsa praticamente o que diversificando setores para você não ter problema de perder seu capital quanto mais você diversifica melhor é Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando um setor cair, vou dar exemplo, um setor de siderúrgica cair, você vai ter dinheiro no setor de quê? Da medicina, você vai ter dinheiro no setor de quê? De banco. Entende? É bem simples de entender. Quanto mais diversificar, menos dinheiro você perde. Entende? Em breve eu vou fazer a aula de quê? Investir lá fora. Entende? Esse primeiro é o quê? É um audiobook para você tentar entender melhor. Depois eu vou te mostrar tudo na minha tela para você ver como é que funciona. Entende? A pouco a pouco eu vou preparar toda a sua mente aí para você ter um conhecimento melhor primeiro sempre a gente começa com a teoria depois eu vou na prática eu já até joguei a prática para vocês entende então é bem simples de entender e tem que ter ações de quê ganhar dinheiro ganhar dinheiro você pode investir e ganhar dinheiro ganhar dinheiro que ações que você vai e faz um swing trade Qual que é as ações para fazer um swing trade Pode fazer também o setor de que? Medicina, pegar uma hype ali, comprar ela por 30, e subir a cotação, ela ir para 35, 5 reais a mais. Duas ações, você vai ganhar 10 reais. Três ações, 15. Quatro ações, se você tiver, 20 reais. Entendeu? Então, nessa se fazer a conta, você investiu 100, aí você vai lá e foi que subiu, subiu mais 100 você ganhou cem reais no dia no dia não no swing trade que é o que na semana não vende no mesmo dia entende então você vai estar fazendo o trade trade você vai o foco nosso é o swing trade você compra um, um lote de ações para você ter o dinheiro você tem que comprar um lote um lote é o que sem ações no mínimo no lote padrão sem ações lote maiores mil dez mil cinco mil dando exemplo. Não, não vai nessa devolveira é de que é comprar 10 ações ficar fazendo o Day trade ali ganhando o que é um real não nós vamos fazer swing trade você investe na empresa compra pelo menos 50 a 100 ações para você ter um lucrozinho entendeu Se você quiser um lucro maior hoje te falei 100 ações para cima você faz um lucro aí gigantesco é bem simples Essas são ações para você fazer o swing trade para você conseguir uma grana que que acontece para quem tá começando, precisa de dinheiro, tem que saber fazer. Eu vou ensinar para vocês e é o seguinte, escute com atenção aqui agora. A coisa, a coisa é o quê? Não fica vendendo ação igual doido. Ficar vendendo ação é suicídio, entendeu? Porque se a cotação subir, você não conseguir comprar de novo, você se fode. Então você tem que ter separado na carteira as ações para você fazer o swing trade e ações para você investir a longo prazo para segurar a sua grana. Tudo isso aí você tem que ter no seu mente, entende? É rápido, fácil e bem tranquilo. Entende? Então você tem que entender isso aí que eu estou tentando passar para vocês. É bem simples, ok? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido o que eu quis passar para você. O que eu quis aqui te passar para entrar na sua mente. Entende? É bem, é bem simples a bolsa. A bolsa não é, não, não é, é brincadeira. Entendeu? Dependendo se vender a ação ou fazer um swing, se não consegue comprar ela de novo. Então você tem que escolher as ações para fazer isso. Entende? E sempre investindo em empresas boas. Vou ensinar a fazer uma análise. Entende? E mais para frente eu vou postar uns vídeos aí para vocês. Ok? Então vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Crane, até a próxima. Olá a todos. Eu me chamo Queen. Se você está gostando deste vídeo, Preste bem atenção, Guerreiro. Já passei por cada coisa em minha vida. Falácias. Pessoas que só queriam o meu mal. Eu não sabia agir sobre a situação. Eu não sabia como crescer na vida. Talvez você tenha ansiedade, depressão. Não sabe o que fazer. A resposta não está nos outros. A resposta está em si mesmo. Só que você tem que trabalhar cada pilar. Você que está me ouvindo aí. Ó. Você não é o único, cara. Já passei por ansiedade. Entende? Coisas que acontecem a gente não sabe lidar. Por isso eu criei a espada Eu crio cada vídeo explicativo para você. Como se você estivesse em uma série, ok? Uma experiência fenomenal para o seu futuro. Eu trouxe hoje uma grande oferta. Você tem sete dias de teste para a plataforma. Ainda mais, você já se perguntou como crescer um canal no YouTube do Zero Estratégias tudo isso eu separei para você em um bônus. Agora eu te pergunto, vai perder essa grande chance na sua vida? Se você não for perder, clique no primeiro link na descrição para se inscrever. E é claro, são turmas limitadas. Entende? Então vai lá, garanta sua vaga. Antes que acabe, eu fecho essa turma. Ok? Eu me chamo e Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Olá jovens guerreiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês um assunto bem diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque tem inscritos meus que trabalham com o YouTube, é, jogam videogame, entende? Não sabe o risco que está correndo no e-mail deles. Recentemente o youtuber é Zangado teve seu canal hackeado, entende? Vocês perguntam como Crane? Como assim a verificação duas etapas do YouTube é muito forte, sei lá o que, será o que? O que acontece?